Como a colaboração e a coletividade podem brecar as mudanças climáticas, mitigar seus impactos e melhorar nossa vida e a relação com a natureza? Nós sabemos que as comunidades, principalmente as atingidas pelos impactos climáticos, estão mobilizadas para encontrar soluções, defender o meio ambiente e promover relações saudáveis com a natureza. Por outro lado, o relatório das mudanças climáticas, os desastres ao redor do mundo e a dificuldade da indústria e dos governos de promoverem soluções criam um cenário catastrófico que muitas vezes parece irreversível. Mas parte do nosso trabalho e do que acreditamos está em manter a esperança. Mostrar que a gente tem soluções e comprometimento com um mundo possível. Não estamos separados, nem somos superiores à natureza. Somos uma coisa só. Reunindo a sabedoria popular, a ancestralidade indígena e a voz da quebrada, oito coletivos de diferentes territórios na Baixada Santista e Rio de Janeiro participaram do projeto financiado pelo Conselho Britânico e realizado pelo LAB ProComum no ano de 2021, o LAB Mudanças Climáticas, onde desenvolveram ações que buscam trazer soluções para os impactos causados pela mudança climática. Ah, se o mundo inteiro pudesse nos ouvir, nós temos tanto para contar. Contar que, se depender da gente, a vida seria outra. Contar que a mudança é possível e urgente.